É, é sofrido carregar. É, o peso e o sono, o cansaço do corpo, né? Lá tem hora que o cara às vezes não consegue nem é mexer, cara. Todo duro, todo dolorido, tá louco. Esse dia nós saímos, era. Ah, era uma hora da manhã e como chegar outro dia às dez da noite? Carregar né? galinha não é pra qualquer um, né? Tem que ter muita de vontade mesmo. Oh, o trabalho do apanhador de frango é. Tu chegar no aviário, cercar os frangos e pôr ele dentro das caixas. São nove frangos por caixa? Tem um frango de 2,5-3 kg? Aí depois a gente chega em casa, depois de mais duas, três horas, tem que sair de novo daí. Aí fica puxado, aí vão sair meia-noite para chegar amanhã de meio-dia em casa, 10, 11 horas. Se não atrasar, caminhão, né? Se tiver por correr, tudo bem, né? Dentro da categoria da alimentação, é o pessoal mais explorado. E são muitos apanhadores, são muitos mesmo. São milhões de frangos que são apanhados no Brasil todo por essas pessoas. Né? Então é um setor essencial. Se eles não apanham o frango, não vai ter abate. Então não, é, eles não sabem a força que eles têm também. Quando o nosso coração cuidar desses trabalhadores, eles, a jornada deles era, era dois, três dias. Na verdade, eles saíam de casa e não sabiam quando iam voltar. Né? Porque iam de um gaviário para outro. Então hoje ainda eles trabalham em torno de 10, 12 horas. Algumas empresas. Né? Algumas empresas que não, querem, não respeitam acordo coletivo, não respeitam nada. E, então ainda tem 10 horas. Quando eu comecei a trabalhar no carregamento de frango, eu moro de aluguel, para mim poder alugar uma casa eu tive que mentir que eu não carregava, eu tive que mentir que eu trabalhava numa reciclagem. para poder alugar, porque eu cheguei em três, quatro, cinco lugares, ah, mas não, tá, beleza, tudo certinho. Tinha até combinado já preço de pagar tanto, qual tal dia. E o cara depois que me perguntava, ah, mas tu trabalha no quê? eu falava que trabalhava no carregamento, no, né, no serviço de apanha. Os caras já me contavam a história que tinham na frente, não alugavam por receio. Porque antigamente era muito discriminado. Terceiriza. A empresa diz que não tem nada com isso. A empresa tomadora, no caso, BRF ou Friboi, e passa a responsabilidade para para o, o gato, é um gato, o, o dono de equipe é um gato, como tem, um gato, como tem os gatos na cana-de-açúcar, tem também na indústria. Vão buscar essas pessoas das cidades vizinhas, de onde está a fábrica, é, muitas vezes em, em alojamento de péssimas condições, ou então simplesmente dão o trabalho e cada um que se vire onde vai morar, onde vai ficar.